Salve família, beleza? Como é que você tá? Você tá bem, meu querido? Eu espero que sim. Eu tô muito bem, graças a Deus. E é isso aí, mano. Bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de GTA que tá muito da hora de fazer, velho. E eu espero que você esteja gostando, tá ligado? É um bagulho natural, mas a gente vai pegando jeito, beleza, mano? Então conto com a sua ajuda, velho. Isso é muito importante. Very, very important. Se você caiu de paraquedas, mano, clica nesse botãozinho aqui, tá ligado? Se inscreve, mano. Segue nós aí, pô. Ajuda nós a fazer mais vídeo, a progredir esse canal. Tamo quase chegando em 4K, mano. Falta muito pouco. Então compartilha aí com geral, beleza, mano? Pra dar aquela força. Conto com você, beleza? Deixa o likezão maroto já pra ajudar. Bom vídeo aí pra você, mano. E esse vídeo aqui tá muito massa, velho. Depois você comenta aí o que você achou, beleza? É nóis aí, família. Tamo junto. Obrigado por ter vindo. E até o próximo vídeo. Mais pra frente é um caminhão de... Mas pra frente tem é um caminhão de hospital, mano. É bom. Uma pesquisa constatou a relação entre refrigerantes e o risco de morte. Eu tenho que encher as garrafinhas d'água com água suja pra gente purificar na delegacia. Eu só vim encher a garrafinha d'água aqui na praia, mano. Tá usando ambulância aqui. Tô voltando aí na ambulância. né? é que tá correndo lento. O GTA é assim, mano. Não é então, sua porra. Porque no GTA vocês nunca andaram de a pé. Vocês sempre andaram de... É. Sempre andaram de carro, de moto, de... Caraca, bicho, vocês zeraram a ambulância, mano? <risos> Puta que pariu! Uhum. Mano, nem passa na ambulância, velho. Os caras zeraram o bagulho. Não, talvez. Não sei. Não sei como funciona o spot, socorro. E aí? Pois, pera aí, vou se juntar, moleque. Né? É, tá longe, né? Boa, se correr, anda mais rápido, se pular, quer dizer? Chegar na liga 6, dar uma luteada e depois vazar. Tem que comprar mochila, velho. Não tô conseguindo colocar nada, não. Você já usou a mochila do nível 2? Você, te... uso, você então, tá... Que é, que cara, você tá que nível? Nível 9. Então, não, pô, você que tem que, que usar a mochila nível, nível 2, mano. Como coloca? Você clica Aperta na mochila em... e usar. É, entendeu? Vai Aí lá é o seu quilo aumenta ali. Você vai ver que o quilo é aumentado, mochila. Quantos quilos vocês podem carregar? Eu, 90. 90. Eu posso carregar 6 quilos. Então, tá bom, se eu se usar mochila, vai carregar mais, mano. Eu tô com sangramento superficial. Relaxa, eu tô, tô com, com bandagem aqui. Não, tô com 99 de vida. Ô, oh, não, tô com kit. Ó, oh, a gente tá chegando em Palito bem, mano? Palito bem. Então. É que a gente acha um pelado aí e faz uma caridade. Vou olhar nesses galpão aqui, rapaziada. Não, mano, vai aqui é. é direto delegacia, direto... Será que, não, que o é modo que é eles instalaram, né? dá pra pegar fruta no pé? É, então, onde que planta, mano? Eu tenho dois, acho que três sequins de... clica P, e vai no pé da maconha. Ah, é lá que planta, tá até, até verdura, se for Ué. Tem, tem que ir lá, mano, porque é caro pra é cacete é é. Se tiver, nós já pega, mano Se tiver, nós mete bala Fala, sai do carro, vagabunda Sai do carro, vagabunda Ó, tem um carro ali na frente, entendeu? Onde que é o hospital aqui, gente? Ah, é aqui na parte de dentro Lá no começo é delegacia se... É, o hospital fica na rua de trás aqui, ó É que se caso tiver um estrupador gente já vai saber, entendeu? Não quero tecido, não Tô com trauma ter tecido É, na verdade, é... Nossa, a primeira cidade que eu vejo bem destruída, velho. Oi. E aquele cara ali batendo no outro? Ah tá. Eu falei, é. caralho. Nossa, o bicho matar. já tá cego, já tá precisando dormir mesmo. Ó, tem uma fogueirinha no banco aqui. Ó, o hospital é ali na frente, ó. Depois bora correr na delegacia pegar o porque. Eita. Mano, o cara caiu daqui, velho. Já lutiu, lutia ele. Ele tá pelado, mano. E não tem nada nessa. Ela acabou que o cara tinha acabado de lutear. Ó cara, tem uma vodka, bora Vai ter que passar no hospital antes, pô. O coisa está Então, cadê o hospital? É aqui, esse aqui é o hospital. Que nós estamos luteando ali? Aham. Uh -huh. Ué, então é aí, hack. Se aí, achar, aí, quem achar medkit já dá um salve, mano. Porque aí ele já... Ai, caralho! Quase me fode. Ah, tem igual do quartel aqui, ó. Exército, caralho, Nossa, tá aqui barulho. é bem difícil de loot, né, mano? Shotgun, eu consegui uma shotgun aqui, velho. Eu também consegui aqui. Ah, dá pra entrar no loja de arma aqui, mano. Nem é aqui que fabrica os bagulho, não? Pelo que eu vi lá, era paletó bem, velho. É aqui bem, mesmo, véio. é aqui mesmo. É aqui mesmo. Dá pra fabricar uma pistola, submetralhadora. Ah, aqui que fabrica os bagulho, velho. Verdade, aqui dá pra fabricar mesmo. Mas não dá pra só fabricar essas armas aí, esse assim. Eu acho que eu consigo fabricar uma arma pra vocês se quiser, mano. Deixa eu ver qual que dá pra fabricar aqui. Uma Dentro da delegacia, ou da onde vende arma aqui. Sabe a igreja? Atrás da igreja. Isso. É, não dá pra fabricar nenhuma arma, não. Falta pedaço da. Eu acho que dá pra fabricar. Mano. É, tem que pegar lá no delegacia. Eu vou lá na delegacia. É. Onde é que fabrica? Aí não, no aqui balcão. Aqui atrás, atrás é. é. No balcão, no balcão. Tem que purificar a água aqui na delegacia. Alguém vem comigo pra dar cu. Cadê? Bora, eu também tô precisando, tô com umas garrafas aqui de água suja. É, tô, tô bem fodido aqui de água. Nossa, Fala aí, porque qualquer coisa nós temos, mano. Eu tenho arrumação e carregador. Falta o ferro, eu acho. HK, ferro? Deixa eu ver aqui. Ferrolho, deixa eu ver. HK... Ô Fernando, Você tá usando cachecol? Eu tenho, eu tenho um ferrolho. Eu tô aqui na delegacia, Ai. mano. Se quiser, vem aqui pegar. Aqui porque eu tô purificando água aqui, senão eu vou morrer. Onde vocês estão? Vocês estão na delegacia? Sim. Aqui. Vou dropar aqui pra você. Deixa eu ver aqui na delegacia. Só fazer essa arma. Eu Ai. tenho bala, qualquer coisa, não, eu devido pô. as baracas. Não, a gente não tá não. Ah, tá lá no meio. Aí ó, tamo, tamo armado, pô. Tamo armado. Eu tô armado, o outro tá armado... É. Cara, tem eu conheço onde que... tem uma delegacia, de... velho. Hã? Então, mas delegacia não, tem que ser loja de arma, mano. Ah, eu conheço o armolete. Né, tipo. Então, É mesmo? Tem aquela do lado da praça, né? Só conheço aquela. Bora, <risos> tá pai, né? Vai dar pra ver tudo quando vocês. Tá. Beleza, criança, valeu, mano. É nóis. Eu também. Nossa. Ai, a evolução que... foi grande hoje. É né? Ótimo, Caralho, né? valeu pela força, hein, mano.